Beleza, galera? Bom aqui falando. Eu vim aqui para apresentar a vocês o meu template do Notion para você que quer organizar a sua vida musical. Eu criei esse template aqui no Notion. Para quem não sabe, o Notion ele é um aplicativo de organização e tudo mais. E eu vi que não existia nada para produtores musicais. Eu decidi criar o meu. E estou aqui agora compartilhando para vocês e vim aqui falar sobre as funções dele. Bom, essa aqui é a visão geral do Bom Music Organizer. Ele tem um menu, tem um dashboard com horário e dia, uh, o clima. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu mostro o clima do Rio de Janeiro. Tem alguns botões de atalhos com Google Drive para você acessar o seu drive direto de um clique. E para o meu canal também, que vocês gostam muito de ver meus vídeos. Temos um calendário semanal. Que você pode botar uma tarefa Aqui estão os seus clientes E os seus projetos Bom, mas vamos começar aqui uh, Falando do nosso menu Eu tenho um menu de lançamentos Que é bem simples de se entender É quando você tem uma música pronta Você coloca aqui E você cria, ó tem Música 3 É a música que eu criei E você pode linkar com um artista Por exemplo, Lil Wayne você linka com o um artista, você pode criar um artista, vamos supor, outro artista. E você coloca aí, ó. se já foi negociado, joias, vamos supor que sim. E quando foi que, sei lá, você recebeu a guia, alguma coisa assim. Vamos supor que eu recebi dia 1 de março. Então o projeto já tem 18 dias, ele foi iniciado e não foi lançado. E aqui você bota um link do Drive com os, pro, com os arquivos do projeto, alguma coisa assim. Agora, pagamentos. Essa aba aqui é muito interessante. Vamos supor que alguém fez um pacote de mixagem com você. Você criou aqui no seu controle. Você linka com o artista. Eu fiz com o artista 2. E você bota o total de serviço. Vamos supor que foi mil reais esse pacote. E aí uh, a gente bota aqui uh, o artista esses são os nossos pagamentos. Aqui é o nosso. É como se fosse aqui a notinha do quanto deu total. Mil reais. Aí o artista 2. Ele vai pagar a parcela 1. Um, e ele pagou 200 reais. E aí eu boto aqui. Fica no meu pacote de mixagem. Você vem aqui em pagamento no controle e coloca a parcela. É parcela 1, né? Tem duas parcelas 1. Ó, já foi pago 200 reais. A dívida ainda tá a 800. E o total do serviço tá aqui em 1.000. Então, isso aqui é muito bom pra você controlar os seus pagamentos e tudo mais. Uh, só na aba de pagamento, acho que o nome não pode ser parcela 1, parcela 2. Bota parcela e o produto junto, que vai ficar top. Vamos voltar aqui. Referências, cara. Aqui você bota playlists de referência. É só vocês jogarem um link aqui. E vocês conseguem botar é, em Embed. Então eu jogo minhas referências aqui, minhas playlists. Tudo que eu acho interessante para o que eu estou trabalhando no momento, eu jogo aqui como referência. Uh, quick Ideas também. É, ideias que vocês podem ter, tipo... Fazer um Drunk Kit. E aí você descreve sua ideia aqui. E bota... Uma data limite, até quando você quer lançar isso. É bom para visualizar. Eu gosto de escrever as coisas. Contatos, cara. Aqui não tem erro. Você bota aqui artista, né? Cantores. E eu separei por artistas e produtores porque, para mim, é, eu faço muitos samples. Então é bom eu ter uma aba só com meus produtores aqui. Eu tenho o e-mail de todos eles. Então eu venho aqui, novo. Coloco o nome da pessoa. É, prod Fulano e bota o e-mail dele aqui. fulano.gmail.com. Simples. Simples demais. Estudos também é legal. É, é uma abinha que eu coloco todos os meus estudos. Tudo que eu quero ler e fazer durante. Download Future, coisa que vocês querem baixar no futuro, eu boto o nome. E o link aqui, às vezes eu vejo alguma coisa no Twitter, não estou em casa. Então eu já copio e boto no meu Notion, porque o Notion tem aplicativo de celular, então isso facilita muito. E projetos, que aqui você coloca, uma abinha que você coloca os seus projetos, mas eu boto aqui na frente também. E aqui ó, calendário é simples, vocês vão vir aqui, adicionar o um item. Mixar projeto 1. E aí vocês botam a prioridade, é urgente. A descrição, se vocês quiserem fazer alguma descrição. É, e o prazo, né? Aqui é dia 19. O tipo da tarefa musical. Vocês podem botar o tipo de tarefa, é de produção musical. Ou vocês podem criar outras. E aqui tem um outro tipo também, que é... Tem mixagem aqui. Edição, produção. Eu boto mixagem, vocês podem criar. Pronto. Aparecer, calma que eu vou botar today. Aqui, ó. Dia 19, Mixar Projeto 1. E caso você não faça nesse dia, ele automaticamente vai jogar sua tarefa no dia seguinte. Então é bom para quem gosta de enrolar, a tarefa vai ficar te perseguindo. E cara, aba cliente, não tem erro. Tem aqui todos os seus artistas. Se você quiser adicionar um grupo, ó, como tá aquele do Lil Wayne. É, que a gente criou anteriormente. E aqui tem a espera de arquivos em progresso. Tipo, Vamos supor que o Lil me mandou aí... É, a mixagem dele, eu estou esperando os arquivos. E eu posso botar outras coisas, como a data de entrega, tipo, é para dia 23 isso aqui, alguns comentários. Você pode linkar com algum projeto também e botar o tipo de trabalho, a mixagem. E aí, quando você receber seus arquivos, você vem e joga para cá. Progresso. E aí, quando tiver em recall. E acabou, cara. Você vem aqui e dá um. Delete. E pronto, não tem ia. A aba de projetos também é muito simples. É, aqui eu tenho sample pack, por exemplo. Você vai botar subtarefas no seu sample pack. Ou, por exemplo, uh, enviar e-mails com samples. Você deixa aí. E você também pode abrir o teu projeto, que vai abrir essa aba. E Aqui já mostra tudo o que você tem que fazer aqui. E ainda tem uma página chamada Feedback do Projeto, que são perguntas que você é, responde para você melhorar no futuro. Qual foi o lançamento do projeto? Foi bem aceito? Lançamento não deu muito certo e não obtive muitas respostas. E é uma coisa mais para você, sabe... É, ter o seu próprio feedback ali Responder o que posso mudar para melhorar O que fiz nesse, lança é, o que fiz nesse lançamento Que não devo é, fazer Neste não, né? aqui tá errado Que não devo fazer Mas coisas assim E sempre que você criar ó, Se você quiser adicionar um grupo Por exemplo uh, Disco Autoral Você cria aqui Ele já aparece para você você pode também mudar o ícone se você quiser. Você pode botar aqui um pianinho. Já vai vir aqui com o feedback do projeto. As tarefas, só que você vai ter que botar um filter, projetos, e aí você escolhe o seu disco autoral aqui e vai aparecer só as subtarefas do disco autoral. Então se eu criar aqui, ó, buscar referências, vai aparecer já... Aqui pra gente, ó. Buscar referências. E quando eu dou ok aqui, ó, ele some. Porque já tá feito. Bom, esse aqui é um templatezinho bem legal que eu criei pra vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a se organizarem. Eu vou estar tá disponibilizando pra vocês. O link tá na descrição. É só pros 150 primeiros. Vai estar tá lá no meu Gunroad. Espero que vocês peguem, que vocês gostem. Valeu, galera! Até a próxima e faça um bom proveito.